E meu povo, tudo bem com vocês? Eu estou aqui muito feliz para informar a vocês que a Animania Pet Mold está de aniversário esse mês. Dia 18 de maio, a Animania Pet Mold está de aniversário. E quem ganha o um presente? É, é vocês, gente. Vocês ganham um presente. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já se prepararam para vender nesse inverno de 2021? Já estão com a coleção de inverno pronta já? Gente, inverno. É a época do ano que mais vende roupinhas e acessórios pet. E foi pensando nisso que a Animania Pet Mold colocou todas as nossas modelagens de inverno na promoção. Promoção de inverno, aqui ó, no nosso site, gente, ó. Roupinhas, vamos ver roupinhas. Temos Promoção de roupinhas e caminhas, gente Tudo que é de inverno está na promoção Inclusive os lançamentos, olha aqui, gente 50% de desconto nas roupinhas Olha só, gente, que maravilha Olha todos os lançamentos, tudo e qualquer roupinha de inverno Está na promoção Aqui no nosso site da Animania Pet Mold, olha só, gente, tem muita, muita, muita coisa em promoção. E as caminhas têm 55% de desconto. É um descontão, gente. Vocês não podem ficar de fora. Vocês têm que aproveitar. Não pode deixar de aproveitar essa promoção. Essa promoção tá maravilhosa. Então tá muito barato gente, corre para Animania, corre para o nosso site, aproveita e já faz a tua coleção de inverno Aproveita que ainda dá tempo gente, corre lá, é a promoção de inverno da Animania Pet de gente É a promoção de inverno em comemoração ao nosso aniversário E como sempre quem ganha é você, olha só gente, tá maravilhoso, essa promoção tá maravilhosa então corre para o site, gente. Não perca essa oportunidade. Essa promoção é por tempo limitado. É só esse mês. Então aproveita, gente. Eu espero vocês.